que agonizam pela justiça e demarcação em frente ao goi patriarcado existe descolonização Boa tarde a todos e todas todes é, queria dizer né, que esse é um momento extremamente importante já há alguns anos a gente vem discutindo essa invisibilidade nos centros as cidades dos, dos indígenas. Esse ano né, nós temos um, tivemos aí diversas, diversos grupos, né? um, um, a Sipuca, nós lá na Paraíba, grupos de São Paulo, do Brasil todo, fazendo uma luta para que a gente pudesse né, ter no senso é, o reconhecimento né, dos povos que estão vivendo nas cidades. E isso é fundamental. Né, para a luta que a gente trava nesse momento, né? Infelizmente nesse momento, né? Nós estamos passando por um ataque é, sem precedentes, né? É, um ataque à nossa existência. E é fundamental a gente pensar nessa luta em defesa da vida, né? Porque quando a gente se levanta agora nesse momento é, e faz esse caminho de volta, esse caminho de volta extremamente necessário, né? É um chamamento do planeta, né? O planeta tá agonizando, é, a nossa possibilidade de deixar de existir é muito grande, né? O Ailton Plenar, que esses dias deu uma declaração é, muito importante, né? Que nós fomos maus alunos e alunas, né? E nós repetimos. Né? E por repetirmos, nós vamos deixar de existir então a nossa responsabilidade não é qualquer responsabilidade, né? Esse momento em que a gente faz esse esse caminho de volta, né? A gente está fazendo esse caminho de volta porque, né? A nossa existência ela agoniza, não é a existência do planeta, é a nossa existência, né? A gente está ferido, está ferido é, mortalmente, né? então esse processo que a gente desencadeia hoje, é um, hoje não, já há algum tempo, é um processo que nos faz pensar qual é o nosso lugar é, aqui. Né? Qual é o, o nosso lugar nessa casa aqui que nos foi dada. Né? Qual é esse lugar? E o nosso lugar né, nesse, nesse, nesse planeta né, é um lugar de resistência para que a gente possa continuar existindo. E para que a gente continuar existindo, a gente vai ter que fazer esse faz, tá fazendo esse caminho de volta e nós vamos ter que fazer outros caminhos de volta, né? E um dos caminhos de volta mais importante é a gente poder superar, né, toda essa desgraceira que o colono capitalismo nos colocou, nos impôs, nos impõe cotidianamente, que rompeu com a relação ser humano natureza, que tem esgarçado as nossas relações humanas, né? a gente está passando por um processo de esgarçamento que a gente não consegue se abraçar, não consegue se falar, a gente não consegue é, dizer né, é, palavras mais é, afáveis para as pessoas, porque as pessoas né, não têm ouvidos né, para o cuidado, para o carinho. Né? É, e o nosso caminho, e nesse, nesse, nesse sistema, né, nesse modelo que foi construído, né? a partir da invasão. A gente precisa nominar, a gente precisa dar nome, a gente não vai ser feliz no capitalismo. A gente não vai ser feliz no colonialismo. A gente precisa superar essa herança desgraçada colonial que foi nos importa. A gente precisa superar essa forma de estar aqui, de reproduzir a vida, de como cotidianamente a gente se alimenta, se veste, dorme, é, mora. Né? Então, é fundamental né, que a gente tenha essa consciência, que o nosso chamamento não é um chamamento de identidade. É um chamamento de identidade, mas é um chamamento de responsabilidade com a humanidade e com o planeta. É, essa, é esse chamamento que nos foi feito e é esse chamamento que nós temos que assumir enquanto responsabilidade. Aqui, nesse país, né, a, a, a Valkyria já colocou, né, Primeiramente, a nossa primeira tarefa, a nossa tarefa zero, é fora Bolsonaro. Essa tarefa, né? mas o fora Bolsonaro só não basta. A gente tem que dizer fora Bolsonaro e a gente tem que dizer sim à vida, sim ao planeta, sim à natureza. A gente precisa repactuar a nossa relação com a natureza. E nessa repactuação, novamente, nós não iremos repactuar essa relação nesse modelo colono capitalista que está aí. Então é isso, eu queria agradecer muito, estou muito feliz, já há muitos anos a gente dialoga, Valquíria, Juluna, é, outros parentes aqui, Fui, né, tive uma, uma, uma relação muito importante com os Pancararu, com os Turcá, muito bem recebido, e é isso que a gente precisa fazer, e cada vez mais intensamente, né, a gente precisa voltar né, a ter uma relação coletiva e de cuidado com, com todos nós nesse momento. É isso, minha gente. Muito obrigado. Valeu, Juruna. Valeu, Valdiria. Muito obrigado.